Como foi dito na imprensa que houve uma emboscada, isso não procede. Se fosse um negócio de guerra que ele está dizendo, o cara não estaria nem vivo, não tem, não tem essa. Não, não... Foi um fato totalmente isolado que começou com uma atiração de sarro do Palmeiras e do Nós conversamos com os rapazes da Tupi logo depois do jogo, entendeu? o prejuízo para o carro dele, nós nosso arcamos. A, a gente a conversou, tupi. tanto é que o... Os Gaviões, eles já ligaram para o Marcelo, já entraram em contato com o Marcelo, eles se notificaram a pagar o veículo, né, já foi pago, inclusive. Mas a gente tem um bom relacionamento com a diretoria da torcida Gavião Fiel. Eu fiz representação, eu saí da delegacia e fui embora, não fiz exame de corpo Não houve emboscada? Que emboscada? Com o quê? Nós estamos saindo no meio da torcida do Palmeiras, que emboscada. Aconteceu é, briga de torcida normal, é pista, aconteceu ali, não é ali. Então o que se vendeu para a imprensa, o que se vendeu para o NABU? O que foi emboscado, os meninos estavam todos escondidos lá dentro, que nem o cavalo de Troia. Uhum. Os lá, o cavalo desce, todo mundo estava brigando. Não teve nada disso. <risos> Jogo, a gente mata uma manifestação no é Na sexta-feira de manhã a polícia vem aqui e invade aqui outra vez para procurar alguma coisa, que provavelmente não estava procurando droga, arma, uma charnada. E apresentaram como prova de, de guerra de faca de cozinha, talher, garfo.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 Nós sempre estamos do lado da democracia e do povo. Quando o promotor Paulo Castilho fala que se nós agirmos contra o sistema nós vamos ser punidos. Nós já somos punidos. O associado da Gavior é punido pelo sistema todos os dias.